Me ajuda aqui, Homem do Céu! Ui! Melequento! Melequento! Melequento! Ai! Gente do Céu, ele é muito cabuloso! Nossa! Nossa! O que, que ele vai fazer? Meu Deus! Fala, galera! Vamos continuar a nossa primeira jornada aqui em Elden Ring! Estou aqui em Kaelid! Já tô apanhando já no início do jogo, meu Deus do Céu! Sai capiroto! Vamos pegar aqui umas runazinhas aqui, né? Eu estou aqui nesta localização. Eu coloquei um marcadorzinho que tem uma paradinha aqui, ó. Nós então vamos aqui saber, descobrir o que que é. É aqui, tem uma minazinha. Como eu esperava, né? Túnel Gael. Vamos colocar a nossa lamparinha. Olha, tem uns caboclos aqui dentro já. Eita, ele tem o mesmo escudo que eu. Ai, ah, invejoso. Cadê a graça? Não era pra ter uma gracinha assim bem aqui na frente? Ui, aqui dá pra cair e morrer. E foi exatamente o que eu fiz. Meleca. Fala sério, aquela buta grande, meu Deus do céu. Não consigo entrar na área que eu acabei de chegar. Não, pelo amor de Deus. Não dá pra pular certo. Onde eu pulo certo mesmo aqui, hein? Eu acho que o ideal seria eu pular desse lado, né? Aqui a probabilidade de eu morrer é menor. Ai, gente, que burrice. Eu tava pulando no lugar errado. <risos> Nossa, que burra. Ai, tem um itemzinho delícia aqui. Uma pedra de forja sombria. Ah, é dois. Ah. Eu sei que era uma coisa mais atrativa, convenhamos, né? pelo amor de deus, tem que descer degrau por degrau e eu já queria pular a direto já. chegamos na primeira gracinha Uhul! se você não é inscrito no canal, se inscreve se inscreve pra gente continuar essa jornada aqui em Elden Wing juntinho nessa sofrência eu preciso de você aqui vai ser bom demais ter você por aqui Sempre E tem uns caboclos aqui misturado Misturado, os caboclos que eu encontrei no começo Com os caboclos que, que tem agora nessa área uma Pedra de forja a pedra de forja é sempre bom, né? Será que vai ter aqueles caboclos da magia também? Eu, hein? Se inscreve aí, galerinha Vamos continuar junto aqui E assim também você ajuda Ajuda eu comprar a fralda pra minhas crias, né? Que eu tenho duas Ai, meu Deus do céu De sai não! Não, não, não, não, não, não, não, não, Eu tô usando essa habilidade desse escudo, velho, sem querer. Eu tô usando errado toda hora, não. Eu não sei nem usar essa habilidade desse escudo, gente, pra falar bem a verdade pra vocês. Tem uma habilidade aqui do vento aqui que tem. Essa bem aqui, ó. Olha. Ó. Vamos testar, será que funciona mesmo? Nossa, eu tenho uns caboclo. Nossa, eles são fortes. Eita, a minha arma tá mais oito. Valeme, estão rachando. Vamos tentar atacar a condenia deles com arma em duas mãos e o um ataque forte. Vai, morra! E essa pedra aqui, qual é? Ah, pedra de forja quatro. Não, eu não quero a quatro, gente. Eu quero é a nove já. Eu quero é a nove, gente falando em pedra de forja. Eu até eu até fiz uma publicação, um post. Lá na aba comunidade, contando como foi que eu encontrei a pedra de forja 8 aqui, que tanto eu precisava, gente. Simplesmente, eu matei um daqueles bichinhos, aqueles rolobosta, não tem? E ele me dropou a pedra de forja, gente. Como assim, cara? Esse jogo faz essas coisas com a gente, né, de vez em quando. Eu fiquei, gente, como assim eu achei uma pedra de forja? Eu tava andando no mapa, tranquilamente, despretensiosamente. Matei o bichinho que eu vi na minha frente. E aí ele me dropa tudo que eu queria. Ai, jogo. Por isso que eu te amo tanto. Você faz essas coisas assim, de vez em quando. Pra, pra fazer a gente não desistir, né? Isso. Uma grande, um grande pedaço pedrilhante. É, eu não tô achando essas coisas não, que eu tô encontrando aqui nesse, nesse túnel aqui não. Eu tô achando que parava mais, eu queria pedra de forja mais, sabe? Mas não só quatro. Eu encontrei só quatro aqui, né? Eu já tenho muita já. Quer dizer, eu não tenho muito, muito, muito. Mas eu já tenho. Ai, uma gracinha linda. Ai, adoro te contar, minha filha. Uai, eu tô é saindo do, do negócio? Lingrave? What? Ah, é, gente, é, é verdade. E se tu não ligar as duas áreas? Nossa, estou em grave ah, tá, vamos voltar lá pra dentro Tem mais coisa pra olhar E aqui O que temos? O que temos nesse lugarzinho? É o boys, porque já posso chamar meus espíritos aqui E eu tenho que beber Bebe, bebe ligeiro Bebe a manazinha, chama o perfumista Pra ele deixar tudo perfumadinho bom. <risos> e magma, meu Deus Magma Fogo, Fogo. Lascou muito Lascou, ferrou, ferrou, ferrou O Irm de Magma Gente, esse espaço é muito pequenininho Pra enfrentar esse bicho desse tamanho com a Com a Com a espada desse tamanho, gente Caraca, eu não consegui nem dar meu ataque, gente Meu Deus, o Irm de Magma, meu filho Pega leve aí com o meu perfumista Pera aí, perfumista, que eu tô chegando ele tá matando meu filho Gente, ele já levou o perfumista pra vala meu Deus, eu me lasquei muito aqui Ferrou muito Ferrou demais, olha o tanto de larva que ele tá jogando no chão, gente Como é que eu vou atrás do bicho pra bater nele desse jeito? Tá, vamos ficar na cacundinha dele Na cacundinha Na cacunda Fica na cacundinha aqui é oh, melequento, peste ruim Eu queria esquivar bem na hora pra ele não me atacar Ai, meu Deus, eu o tamanho da espada dele Meu Jesus Cristo Esse bicho deu um ataque absurdo, cara Tá, eu retiro o que eu disse essa, essa área aqui é o capiroto Gente do céu, cara, ele é muito forte O irme de Magma, pega leve comigo Pega leve comigo, Magma Tá, presta atenção Gente, que melequinha, tu peste ruim Agora, o irme de Magma, tu tá ferrado comigo viu o que eu vou usar aqui agora Um arco da runa Vou usar também aqui uma carne exaltada para aumentar o meu ataque físico. Hum, delícia. Vou usar aqui um fígado desidratado à prova de fogo para aumentar a minha resistência a fogo e vou usar também o meu encantamento que dá uma fortificação e também vai aumentar a minha negação de dano de fogo. Vou colocar a arma em duas mãos, colocar um sebo de sangue, colocar o meu elixir eu poderia até deixar descer ele tipo final, né? Mas tudo bem, já usei mesmo. E chamar o perfumista. Ai, seja que Deus quiser, bora. Bora, perfumista. Bora, matar esse caboclo. Bora. Eita, lasqueira. Abre a boca, usando... Ocona, já. Pra atacar fogo. Ai, gente. Ah, vai. Não dá pra nem chegar perto dele, gente, quando ele faz isso. Olha o tanto de larva que tem aqui, cara. O bicho sai lambendo tudo de fogo. Ai, minhas alminhas, tá bem ali, gente. Eu nem sei quantas almas que eu tenho, mas... Não, não eram poucas, não, eu acho. O, o efeito da minha arma vai acabar e eu não consigo usar. Isso! Isso que eu queria fazer. Consegui. Eu viro na hora que ele vira. Aí eu não levo dano. Viro junto, sabe? Só que eu tenho que sair quando ele faz isso aí, meleca. Ô, oh, gente, o meu perfumista não tá dando nem pro começo. Ô, oh, meleca, eu tenho que virar na hora certinha. Não, não, não, não, não. Ei, gente, sabe o que eu pensei? Ah, não é uma boa ideia, cara. É uma boa ideia? Ah, não sei, gente. Vamos tentar usar aquela, aquela arma lá que o Messias falou pra gente. Só que esse caboclo aqui é de fogo, né? Não sei se vai estunar ele. Ih, eu, eu desequipei. Nossa, que burra. Gente, essa, essa arma com sebo de coisa aqui... Tirou minhas almas. Pegar as almas. 6 mil almas, gente. 6 mil almas é difícil demais de eu juntar, Maria. Eu queria usar lá o... Eu queria usar a paradinha lá. Ui, corre, minha filha, que ele vai te tacar fogo. Aproveita, vai na cacundinha dele. Aí, ele vai cair. Sai, sai, sai, sai. Isso. Presta atenção. Presta atenção, ele vai girar. Aí você gira junto, que ele não te pega. Isso, garota. Aí agora sai, que sai muito. O Meleca, gente, essa... esse sebo do dragão tira de coisa demais. Isso tudo tá louco, tá maluco. Nossa, o Meleca, vocês viram o dano absurdo que eu dei na ca... cabeça dele, gente? Nossa. Uma hora depois. Só vou pôr aqui mesmo, só um arco da Runa. E pronto, gente, eu, eu, eu cansei de usar item. E, e, e fracassar Chega Agora seu irmão de magma Tu vai se lascar comigo aqui agora Porque eu tô brava Nojento, já me meteu não. Pelo amor de Deus, meu filho Deixa eu entrar na área, pelo menos Seu noche do capiroto Vai, perfumista, rocha Não, gente se Eu não consigo nem bater no caboclo direito oh, mas eu tenho raiva Quando ele faz isso nossa, com esse cebinho, gente, esse sebo aqui que tira sangue. Logicamente, né? O sebo. Ui, ele vai cair. Era legal bater na cabeça dele aí, gente, quando ele cai, né? Sai daí. Presta atenção, que ele vai girar. Isso gira junto com ele. Ai, que delícia quando isso acontece. É muito bom. Gira. Ele vai cair, sai fora! Ô, oh, Toda vez que eu percebo que ele vai cair, eu não consigo sair a tempo. Bebe. Oh, melequinha, tu peste ruim. Não fica presa aqui na, na, na, na coisa, não, que é ruim. Na, pare... na, na, na porta aqui. Vai. Ah, aproveita que ele tá lá com o perfumista lá, intertido. Vai. Oh, meleca, gente, ele matou o perfumista. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai, mulher Ai, pelo amor de Deus. Bebe o Elixir. Bebe! Bebe tudo que te tem tu tem direito, mulher, bebe! Ui! Vai, que ele tá quase morrendo! Vai, te bebe o negócio, mantém esse HP cheio! Ele vai dar uma girada, mete na cabeça dele. Sai daí! Sai daí! Bate! Só uma ultiquinha! Não se afobe, não! Ele vai cair, isso nossa. Eu consegui sair desse garrão dele. Toma, tio. de, de yes, Conseguimos ganhei um véu da lua que é uma arma e um coração de dragão. E 7.500 almas, gente. esse é o trabalho, gente. Graças à magia da edição, vocês não precisam ver as ilões de mortes, né? Ainda bem, será que tem mais alguma coisa nessa área aqui, gente. Vamos observar. Deixa eu dar uma analisada aqui. Deixa eu dar uma corrida aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal. A área. Vamos ver. Vamos ver. Aquela hora eu fui pro boys, mas eu posso pegar outro caminho, né? E ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver. Vou pegar alguns itens. Porra, praga. Eu fui para um... Deixa eu tentar ir pro lugar, para o lugar oposto. Ixi, aqui tem caboco um caboclo demais, hein? Aqui tem caboclo demais. Queria pegar a cacundinha dele. Eita, lasqueira. Sai daqui. Nossa senhora. Nossa, bota a outra arminha. A outra arminha é boa, que ela... Que ela... Você recupera HP. Ela é fraca para dedeu, né? Gente, eu fui muito, muito burra. Eu não sentei na graça, gente. Eu não sentei na graça. Batendo num bicho de fogo com arma de fogo É muita burrice, gente, porque eu quero recuperar meu HP É isso que eu quero Meu Deus, tem bicho demais pra cá Meu pai eterno do céu, tem mais Cura Vai Não chama mais gente, não Tá, piroto Para de me jogar fogo Peste ruim Sai nojento, véi nossa, tem um me jogando fogo lá de cima Ô, oh, pranga Ai, gente, tem coisa que eu não vi Lá em cima, eu quero voltar lá Ai, tu veio, né, nojento Sai, Praga ruim Que bicho forte é, Caiu outro bem aqui embaixo Atrás de mim Tem itens aqui, gente, que eu não peguei Eu sei que tem, porque eu não andei tudo aqui ainda Gente, velho, para de jogar esse fogo Praga Aqui, ó, vamos catar Esses itenzinhos delícias Cristal rachado Uma picareta Zilhões de cristal rachado Deve ser bom pra alguma coisa esse negócio, né? Pedra de Forja 4 Tem um itenzinho delícia aqui, o que é Ai, gente, um pé de ave em conserva dourada hum, não, não. <coughs> Ai, Engasguei com a minha própria saliva, gente. Desculpa, pela tosse. Meu Deus, isso é bom demais. Esse pezinho, gente. Esse pezinho de ave. Ele aumenta a quantidade de, de, de runa que eu ganho quando eu mato os caboco Isso é bom demais, gente. Pra farming. É muito top. Eu gosto de me entrar nesses cantinhos, assim. Porque geralmente esses cantinhos aqui... Essas minas tem uns itens bons. Mas parece que não é o caso aqui, né? O que, que tem aqui? Vamos matar esses caboclo. Acabou, da licença, acabou com pedra de forja 3. Bicho, véi, que sai no É esse caminho que eu acho que é o que eu fiz da última vez que eu cheguei lá no Magma. Ui! Não, é não. Aqui é outro caminho, gente. Não! Tá ah, coisa, o ataquezão! O ataquezão top, gente! Meu Deus, tem outro bichão gigante! De... Ai, gente, eu, eu tenho um. Eu não sei explicar a palavra, gente. Ai, gente, eu tenho um negócio por esse bicho. Quando eu vejo ele, chega me me rompiu todinha. Ai, eu tenho um negócio com ele, sabe? Um, um negócio coisado. eu não sei explicar não, gente. Seria uma aversão, eu tenho um nojo. Eu acho que é esses tentáculos esses esses negócios, sabe? Ui, ele é muito doido, ele é muito forte, meu Deus do céu. E como é chamar? O perfumista aqui não, gente. Nossa, ele é forte pra caramba, gente. Se eu não acertar. Eita, tem como dar um Pearry. Ele estunou. Dá o Pearry. A cabeça dele. O bicão dele. Isso, mente, sarrafo. Isso, gente, tem certos. Ovário de povo terrestre. Tem certos lugares que a gente acerta ele que não faz diferença nenhuma. Ah, o vagalume de prata. Mas tem um lugar que a gente acerta que é bom. Muito bom. Isso é pedra de quê, gente? Pedra de forja sombria 4. Ah, tá bom. É útil. Uma nis... Najigata em cruz. Isso aqui é uma pedra? e Forja 4. Legal. Bom. Bom, é isso. Finalizamos aqui o túnel Gael. Vamos procurar outro lugarzinho pra gente ir aqui nesse mapa. Já sei. Vamos pra cá, para Pra cá, pra esse lugar aqui. Vem aqui. Vamos viajar pra cá. Uai, gente. Ai, tem que... Uai, eu tenho que cair, né? Ixi, ixi. Ixi, galera. Tem uns caminhos aqui pra fazer, ó. Tem um itemzinho bem ali, cara. Tem que ir por essa árvore aqui, ó. Não cai não, Torrent. Nossa, aqui não dá pra subir. Ixi, eu já tô, eu já tô vendo. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Eu vou descer do Torrent bem aqui, gente. Desce. Desce do Torrent, mulher. Porque com o Torrent eu, eu sinto que eu tenho uma, menos controle. Ai, vai dar merda isso aqui. Eu sabia. Nem me surpreendo mais com essas mortes por queda. Ah, tá de sacanagem que eu morri bem à toa que dá pra vir aqui por baixo. Nossa, que porra esse grande. Gente, dá pra chegar aqui por baixo. Nossa, eu tô necessitando de um zero, viu? Hum, muitos itens aqui. Quem é que vai vir me bater? Pedra de força sobre a 9. Yeah! Gente, pedra de força. Meu Deus, pedra de força sobre Não, pera aí. Eu vi direito? Pedra de força sobre a 9? Vou poder upar a minha. Ai, que Esse jogo nunca te odiei. Nossa, eu te gosto tanto. É o The Wind, meu Deus do céu. Ai, gente. Eu coloquei até o anel do gatinho pra mim não ficar caip. Pra mim evitar morte por queda assim, né? Quedas altas. Ai, gente. Nossa, nossa, nossa. Vim nesse lugar aqui já valeu a pena já. Nossa, já valeu demais. Nossa, tem umas entrar. Não, tem não. Tem uma mensagem aqui falando. Hora de meia volta. Não, não se afobe não. Não vai pra aí não. Você vai morrer. O caminho é lá por cima mesmo. Mas vim pra, por aqui. Nossa, não. E vamos procurar a entrada. Ai, gente. Fala sério, cara. Tá, ah, tudo bem. Tudo bem. A gente conseguiu pegar a pedra de forja sombria. Tô feliz. Só de, de, disso eu, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz. Agora, gente, eu preciso do Antal de uma pedra de forja dracônica. Aonde, aonde que eu pego isso, gente? Me fala aí. E aí, eu vou descer aqui. Vou descer do cavalinho. E vamos dar um rolezinho aqui por cima porque tem itens. Eu sei que tem. Deve ter capiroto também. Tá muito atento. A gente, eu tenho um medo absurdo de altura. Eu não gosto de ficar olhando pra baixo <risos> nesse jogo. Ixi, fim da linha aqui, hein? Tem que ir lá pro outro lado. Cadê a porta desse lugar? Eu quero entrar lá pra dentro pra me saber o que, que tem. Podia ter uma gracinha logo, porque eu tô achando muito longe de ter que voltar lá de novo. Caso eu morro aqui de queda, eu tenho que voltar lá. Ixi, esse caboclo tá vivo! Não, não marca ele não, que tu vai morrer. Você vai morrer. Se você marcar ele, você vai morrer, porque ele vai pra beiradinha. Ai, gente do céu, eu vou morrer de qualquer jeito, porque ele para, não para de me bater e eu tô morrendo de medo de bater nele. Ai, meu Deus, que, que, que Respira. Eu sei que não parece, mas. Tipo, não parece que esse lugar aqui é pra ser tão tenso, mas eu fico tensa, gente. Minha altura, podendo cair a qualquer momento, sabendo que eu sou uma zero à esquerda pra isso. Tem uma gracinha aqui. Ai, meu Deus, tem outra escada. Ah, um. Eu não vou parar de subir até encontrar uma graça. Eu quero entrar lá para dentro. Depois eu exploro por aqui. Ver se tem um item nessa beira aqui. Mas eu quero primeiro uma graça. Aí vou ter que descer aqui mesmo, gente. Desce. Desce, que não é para cá. E aí você vai ter que pular. Tem como eu pular aqui? Sai andando? Tipo, vem aqui mesmo? Tem testar. Sim. Eu achei que era muito íngreme, sabe? Eu pensei que eu ia escorregar e cair. Mata logo. Mata ligeiro. Mata. Mata logo, pelo amor de Deus. Pior que ele é forte, gente. Esse bicho. Meu Deus do céu. Eu tô com vontade de usar um arco da runa aqui só pra não ficar com um HP maior. Eu tô achando que o meu HP tá indo muito ligeiro. Ah, esse lugar deve valer muito a pena, gente. Pelo amor de Deus. o lugarzinho difícil. Antes de entrar, viu? Ui Nossa! Eu pensei que eu ia pra vala Pensei muito que ia pra vala Ai, gente, do céu, não para Pulo muito Ai, meu Deus do céu, cara não Acredito que eu vim aqui não tem nada pra cá não acredito, cara. Meu Deus, que lugarzinho, gente Que tenso esse lugar tem mais nada pra cá, gente Olha isso, eu perdi alguma coisa, algum caminho Secreto Agora eu me lasquei, porque Me lasquei, me lasquei, porque Porque agora eu vou morrer, com certeza Como é que eu saio daqui? Como é que eu pulo de volta pra lá, gente? Quando eu tava vindo, tava bom, que eu tava no embalo Agora que eu não tem embalo aqui, não Tipo, como que eu vou pular pra ali, gente? Como, mano? Fazer isso Se eu caí bem aqui, será que dá? Ui, A gente, deu Mas e agora? Será que se eu cair aqui, eu sobrevivo? Ui! Eu estou vivona. Nossa, que sorte. Eu vou bem ali. É, vou tentar, vou tentar matar ele a longa distância, gente. Tá, ah, não. vou cair bem ali. Vou ter que enfrentar ele. Eu vou morrer, certeza. Isso! Toma ali! Toma ali um raio na cara! ônibus mais um! Ah, esse raio é fraquinho, gente. Mas deu bom, bom, deu bom aqui. Agora vai, minha filha. Espero que esse item seja muito bom. Uma chave de... Pelo amor de Deus, vai me dar um item que eu consigo comprar no, no vendedor. O jogo tá de sacanagem comigo, né? Esse jogo tem dessas coisas. Eu não sei porque eu ainda me surpreendo. Muita cautela, com muita cautela. Ai, meu Deus, tem outra escada. Tem caboclo aqui? Tem a pilota aqui? Ah, foi aqui que eu matei o cabocinho. Não foi? Acho que foi. Eu tô cansada de andar em. em círculos aqui nesse lugar, velho. É só isso mesmo. Não tem uma porta. Eu queria entrar aqui. Ai. Gente, eu vou morrer. Gente, que labuta grande. Meu Deus. Meu, minha mão tá suando. Gente do céu. Ai, gente, pra onde é que eu vou agora? entra cá mesmo. Ui. Meu Deus do céu. Ai, gente. Meu Deus do céu. Eu não aguento mais, gente, sugar. Ai, credo. Não. Cadê a porta pra entrar? Chovendo né, aqui para cima, pra cima, ah, gente, tem uma porta ali. Será que finalmente eu vou chegar na porta desse lugar misto Tem uma graça? Pelo amor de Deus, porque se eu morrer... Ai, uma graça! Nossa, gracinha, eu nunca gostei tanto de te ver. Torre Divina de Kaelid. Ai, gente, que conforto que essa graça... Nossa! Ai. Gente, eu nunca fiquei tão feliz em encontrar uma graça, porque eu fico pensando, gente, se eu tivesse que... Se eu tivesse que... Voltar tudo de novo se eu morresse Se tivesse que voltar todo aquele caminho de novo Que tortura que não seria, meu Deus do céu Para onde isso não vai nos levar É uma torre divina Deve ter um bicho muito divino Aqui, né Abrir uma porta, gente Tá bloqueado Ai, não. Uma porta que não se abre nesse jogo ah, Tomara que tenha uma portinha Que abre por aqui, né pra mim ah, Não é possível que eu vou ter que voltar lá pra... pra fora Pra poder abrir a porta por lá Não dou conta disso Ui ah, tá. Eu ia falar, é só um caboclinho, mas é dois Calma, muita calma nessa hora Isso, vai Vai, arma mais nove Isso Ai gente, eu tô com muita Olha que lugar bonito, gente Lindo Muito bonito Essa porta não vai abrir Eu sabia, jogo, eu sabia Tinha certeza Vou ter que cair aqui. Nossa, esse lugar é bonitão, né, gente? Gostei. Pela beira aqui de novo. Oh, meu Deus, esse negócio. A minha arma é muito grande. Quando eu bato nos bichos em cima desse negócio, eu caio. A arma, bate. Ui! Meleca! Ai, meu Deus, com morro do coração. E agora, meu filho, eu vou pra onde? Pra baixo. Eu devo cair aqui. Ih. Esse ladinho. Um escudi um levantado. Não tem. a outro aqui que vai me bater quando eu pegar o item. Uma runa dourada 12. Nossa, eu nunca peguei esse tipo de runa grande desse jeito. Nossa, tem um elevador ali, gente. Eu vou cair certo. Nossa senhora. Nossa senhora. Gente. Ai, esse pior lugar pra mim aqui, pelo amor de Deus. Porque eu não sei, eu sou péssima nisso. me ficar pulando. De gai. Será que eu vou conseguir chegar lá embaixo? Se eu marcar, vai dar ruim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar passar por ele correndo e entrar no elevador. É isso que eu vou fazer, gente. Doidinho. Nossa, não me derruba não Tá, piloto E se eu fosse tentar matar ele Eu ia acabar indo pra vala Com certeza disso Escada aqui, gente Pra onde vai nos levar essa escada Adoro encontrar essas passagens secretas tão bom, né Uma graça aqui Ai, gente, eu atalho Ai, graças a Deus Ô, oh, glória, gente, o atalho Eu não vou precisar descer esse bagulho aqui todo Eu posso só vir dali direto E passar por aqui Ai, meu Deus, um inimigo novo Que eu não tinha conhecido ainda Vixe, mano, e ele fez uma pose de Superman Caraca, vocês viram o dano que ele me deu? Gente, só uma na Jabirá que eu vou, me. Ei, esse caboclo aqui ele tem, ele tem um negócio do pele divina, não é? Ele dorme ele também dorme que nem o pele Divino, né? ele tem a mesma, ele joga a, a mesma magia. 1.700 almas. Esse caboclo aqui é bom de dar alma, hein? Olha a pegadinha, tem algum bicho me jogando alguma coisa, tem um item aqui. Parece ser bom, arco da rua, né. Mas eu esperava mais. São se vamos nós, endurado no, nas paredes de novo. lá, voltei pro mesmo lugar, vou, vou. Ai, meu Deus do céu, vai quebrar de novo esse negócio. Tô vendo aqui o negócio. Voltei pro mesmo lugar. Ui, não! A queda aqui foi maior, viu? Tem outro elevador aqui. Minha gente, eu tô adorando essa área. Tirando a parte que... E ela tem esses... esses negócios que pode cair. Tem muita entrada secreta que eu gosto bastante. Eu tô vendo a graça. Ai, gente, vejo vestígios de uma gracinha. Ai, que coisa linda. Vem, gracinha. Vem, gracinha. Gente, do céu, agora é descendo. Ah, eu prefiro descer do que subir. Pra cá, tem um item. Item. Não, tem nada. Não é pra cá mesmo. Vixe, outro caboclo cabuloso. Nossa senhora, esse aqui tem que matar ligeiro, meu amigo. Se, se, eu, se deixar ele me matar, ele me bater. Se deixar ele me bater, e olha é que eu tô dando muito dano nele, gente do céu. Dando bastante dano nele. Não, não, não, não, não, não, não, não. Calma lá, calma lá, calma lá. Ui, ui, ui, ui, ui. ui. Nossa. Eu quero usar. Eu quero usar essa, essa arminha. Ai, gente, uma neblina, cara. Vamos sentar na graça, né? Vamos sentar na graça. Vamos nos preparar fisicamente, psicologicamente. Sentei na graça, o caboclo vai estar tá ali. A gente só vai passar correndo. Você vai passar correndo por esse caboclo. Passa correndo. Vai. Entra na névoa. Ai, gente, o que, que é? Meu Deus, apóstolo da pele divina. Uai, não é... é igual a pele divina? Ai, gente, não me preparei. Eita lasqueira! O que aconteceu aqui? Eu não me preparei. Eu não tô aqui. O sono. Ele não dorme. Nossa, gente. O dano dele é absurdo. Nossa senhora, ele tem uma vara muito afiada, gente. Do céu. Meu Deus, apóstolo da pele Divina. Eu tenho que preparar uns potinhos de sono, que eu espero que funcione. Lá se vai eu farmar cogumelo, gente. Cogumelo. Porque é o item que eu preciso pra poder fazer o potinho de sono. Que eu acho... Acho. Que vai funcionar naquele caboclo, porque... Ele tem a aparência, ele parece muito com o pele divina que eu botei pra dormir nos vídeos anteriores aí E gente, eu tava procurando no YouTube um lugar, né, pra farmar isso aqui fácil cogumelo Não tem um vídeo sequer Onde que compra ou farma cogumelo? Eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube, nem um Vou cortar essa parte aqui do meu vídeo e vou postar lá Onde conseguir cogumelos fácil, rápido e prático Porque eu venho aqui, ó, sento na, na gracinha Aí, cada vez que eu vou lá, às vezes vem um, mas às vezes vem três cogumelos, entendeu? Beleza, eu consegui produzir os potinhos de sono. Agora a gente vai... Passa direto. Já tá o sono, não rolou. Meu Deus, ele é muito cabuloso, gente. Gente, ele é muito forte. Você tá doido, cara. Chama o... Chama... Ele sentou, ai que bonitinho, fica aí sentadinho, fica. Mais um. nossa, tu vê, eu não consigo chamar o perfumista porque eu tenho que usar paradinha lá, gente. Nossa, ele joga em mim. Isso, ele vai dormir. Dorme. Oh, dorme nini, nini do cariru, Tarararara, baby. Chama o perfumista. Chama o perfumista que agora o bagaço vai ser grande porque ele, ele, ele virou não sei o que. Meu Deus, o que, que é isso? Meu Deus! Gente, ele se desmembra todinho. e bagaço é? Será que ele ainda dorme? Será que ele ainda dorme? Perfumista, homem do céu, vem cá! Gente, essa trilha sonora, hein? Pop da galáxia. Vem, perfumista! Me ajuda aqui, homem do céu! Melequento, melequento, melequento Ai, gente do céu, ele é muito cabuloso Nossa, nossa, o que, que ele vai fazer? Meu Deus oh, Quase matou o perfumista Dorme, miserável Isso, tira o cochilinho Dorme, neném Que a cuca vem pegar Vai, vai, vai, vai Isso Pra finalizar com chave de ouro Quer dizer, eu acho, né Não vai ter mais nada não, né Acabou mesmo, de verdade. Yes! Acabou, gente. Conseguimos matar o apóstolo da pele divina. Rapuz de apóstolo da pele divina. Hum, que set bonitão aí. Não sabemos se presta. Vamos testar. Gente, eu ganhei 94 mil runas. Caraca, eu vou poder upar um 2-level. Ai, que top. Gente, obrigado pelas dicas aí do, do pote do sono aí que vocês me deram. Tá ah, no pele divina que serviu pra agora também. Tem um, tem um baúzinho aqui. Deve ser um negócio muito bom grande do matador de deuses oh, alguém aí tá usando essa arma? Deixe aí nos comentários gente até o próximo vídeo um super beijo tchau